Sejam bem-vindos a mais um Purple Talks com ele, que é um docinho, fofinho, lindo, que eu amo muito. Apesar de nunca ter jogado ZG, sempre ter me dito não. Lessa, <risos> seja muito bem-vindo. Tô muito triste de estar tá tão cedo falando contigo, mas eu entendo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Também tô triste de tá estar aqui tão cedo, mas tudo bem, acontece. Gente, eu conheço o Lessa há muito tempo, muito tempo mesmo. É, meu segundo jogo, que foi um jogo Grey's Anatomy, foi o que o Lessa jogou. Quem era teu personagem mesmo? Era o... era o... Tem tanto tempo que eu não assisti Grey's Anatomy, então eu nem lembro também. Era o Owen. Owen. Era o Owen, isso. Owen. Logo o Owen, que é totalmente inverso do Lessa, mas enfim. Foi o que sobrou na época. E, e eu era a Kali, maravilhosa. E a gente e, e quando eu conheci o Lessa, a gente fez um grupo de Grey's Anatomy depois desse jogo, que até hoje, de vez em quando, a gente ainda se fala lá. Uhum. E ele morava em Porto, salvo engano ainda. Então, era, foi bem Sim. no começo da sua carreira dos jogos, né? Então, Sim. muito tempo. E o Lessa sempre foi um amor de pessoa, sempre muito é, dedicado, sempre muito querido, sempre um, um, um amigo muito especial. Né? Ah. Eu poderia falar muito bem do Lessa, porém eu pedi para uma pessoa falar dele, a Bia Forlenza, falou um pouco oh, que... do Marcelo Lessa, para vocês conhecerem um pouco mais desse ícone. O Lessa é capaz de ser dedicado a tudo ao mesmo tempo, ele é um estudante dedicado, um profissional motivado e comprometido, participa, participa ativamente de vários projetos, sem contar sua carreira nos jogos e o tempo para os amigos e família. Ele está sempre correndo para lá e para cá, mas sempre com bom humor e leveza. Ele sempre se destaca pelo carisma nos jogos que joga, sempre sai fazendo amigos e dá para ver a evolução dele como jogador em cada etapa. Ele jura que é tímido pessoalmente no começo, então fãs têm um parcimônio no encontrão. Mas ele é o mais descontraído, divertido e criativo amigo para se ter por perto. Parabéns, amigo, pelo jogo. Chegar na média em um teste super forte é uma conquista incrível. Acho que você só tem que se, or se orgulhar. E aí, comentários? Ai, ah, a um amor amou. eu vou A <risos> um amou. É, a gente se aproximou muito por causa do Bloodcast. A gente chegou a jogar juntos uma vez no SB, Qual só jogo? que a gente esconde o SB. Ah, só que eu escondo sei. um pouquinho na fanbase, porque eu flotei. Não foi uma das melhores temporadas do SB, maravilhoso, mas não foi uma das melhores temporadas também. Foi a mas... de duplas, não foi? Foi. Eu joguei com o Mael, inclusive, que eu conheci no, <risos> no, no fake de Grey's Foi. <risos> tá tudo interligado. E aí, a Bia jogou com o mas foi muito tempo depois que a gente foi pegar a intimidade, quando eu fui convidado por Pitadas e depois por Black Cash. Aí, hoje, a gente tem uma grande amizade. E, realmente, você é muito dedicado em vários projetos. Você tá no mestrado de nutrição, né? Você é um, hum. um ótimo nutricionista. Você chegou aí para Porto para fazer, no meio da sua graduação, né? para fazer um semestre, acho que um semestre ou dois na, na faculdade, foi um, semestre. Né, lá? Foi um uhum. semestre lá, você participa do Pitadas, você participa do Blindcast, você participa de jogos, você tem tempo para amigos, tempo para familiares, qualquer momento que, você, que a gente vai conversar com você, você responde a gente, como é que você consegue dar conta de tudo isso? Como? Como? Porque eu acho que eu sou um pouco procrastinador, então eu funciono no inverso. Quanto mais coisa tiver para fazer, eu acho que eu consigo dar conta, sabe? Eu gosto de ter coisa para fazer, eu não gosto de ficar nada para fazer, porque eu vou empurrando as coisas e acabo não fazendo. Eu acho que é por isso que eu consigo dar conta. E hoje você mora na Bahia, né? Você está uhum. você morando em Salvador mesmo, né? Apesar, de ser, do, apesar de ser do interior. Qual é, a, qual é a melhor coisa de ser baiano? Qual é o, o que você o que te faz ter orgulho de ser baiano? Ai, eu sou suspeito por falar, eu amo a Bahia, de verdade. Tanto pela paisagem, pela hospitalidade das pessoas. Eu acho aqui muito rico culturalmente falando, musicalmente falando, de culinária. Eu sou apaixonado por morar aqui. É, desde o meu interior até Salvador, eu quero, eu sou, eu sou turista quando alguém chega aqui, né? Eu não conheço muito, mas <risos> eu sempre panfleto de Salvador para todos os lugares. Eu amo muito morar aqui. Ai, amigo, um dia ainda vou aí, vou te visitar. Tem muita gente, Bem, tem o Ítalo. Uh -huh. é, não, né? E eu conheci o Ítalo só agora há pouco, mês passado. Gente, De 2018. E quatro anos falando com o menino e falando uh -huh. agora, sendo que vocês moram na mesma cidade. <risos> shame, você. se bem que tu e o Ítalo são pessoas extremamente tímidas, né, são pessoas é. que, que, que passam muita timidez, mas assim, com, comigo você nunca, nunca chegou a ser tímido, você sempre foi bem, bem dinâmica, acho que é porque a gente pegou uma, uma certa de, uma certa proximidade, você acha que é, você é uma pessoa que se solta mais quando se sente próximo de alguém ou não? Com certeza. Eu acho que é bem o que a Bia falou, assim. É, primeiro que por ser é, jogo, conversar, eu sou mais.. consigo ser mais extrovertido, né, falando online. Mas assim, eu sou tímido, mas eu, eu tenho consciência de que dura pouco. Por isso que às vezes eu me obrigo a fazer as coisas com essas pessoas, porque eu já aviso logo, ó, oh, eu sou tímido na primeira meia hora, uma hora, depois que eu me espalho, eu sou mais extrovertido, brincalhão, mas essa timidez só dura um pouco. Aí depois se solta, né? Aí... É, depois é difícil juntar E me fala, você tá solteiro? Tá aceitando currículos? Como é que é? É, tô solteiro, mas não tô aceitando meu currículos, não Depende do que eu seja currículo É que eu tive, eu tive relacionamento sério Por uns três anos E aí, logo depois que eu terminei a pandemia Eu sinto que eu não passei por essa fase ainda De, de me curtir, sabe? De curtir a solteiriça de, de ter outras experiências então, eu não tenho vontade de namorar, de ter um relacionamento sério. Mas se for o currículo conhecer, quem sabe? Quem sabe, né? Ah, tudo, tudo começa aos poucos, amigo. É, vai. Curtir uhum. a vida também é muito bom. Eu curti bastante, hoje estou praticamente casada, literalmente casado, né? Recomendo também o casamento, mas enfim. <risos> <risos> mas vamos falar sobre o mundo dos jogos. Como é que você é. entrou no nosso mundo? Como é, como é que foi essa, esse essa entrada você jogava anteriormente você é fã... eu sei que você é muito fã de survival né e como é que foi explica para gente você tem tempo <risos> porque assim é... eu assisti eu sempre fui fã de Big Brother e sempre via a internet falando sobre survival mas não sabia o que era aí eu vi um tweet durante o BBB 17 do Faustino inclusive que eu já segui ele no Twitter Falando sobre o Survival, então eu corri atrás para assistir na né? época. Foi em 2017, tipo, eu maratonei tudo que tinha. Na né? minha época tinha um drive faltando vários episódios. E aí eu comecei a pesquisar episódios perdidos na internet e cheguei no Survival VD, que na época era o Amazonas. Eu até brinco com, com a moderação que eu falei isso na minha inscrição, que eu me inscrevi e fui barrado várias vezes. Mas <risos> aí eu fui barrado em Amazonas, é, e aí eu encontrei o SB, e adivinha que temporada era que você participou? Que era estratégico vai ser físico vai ser social. social me pro barrado também falei bom então na hora que tiver que vir bem aí o Caio me chamou aí nesse meio período eu fui para Portugal aí o Caio falou eu oh, gostei da sua inscrição não deu para você participar você quer participar das séries que no caso foi é o Grey's Anatomy aí eu fui nesse meio só que eu não tinha mais interesse de jogar no Facebook nesse meio tempo como eu tinha recém descoberto da comunidade de survival né, no Facebook o PH Reis me encontrou no Netribu Falou, e aí ele falou, ó, Vic, você é muito interessado em survival, você não quer se inscrever em Sertão, aí já foi 2018, aí foi que eu me inscrevi e entrei no Facebook E Sertão foi o jogo que, foi um jogo que... aliás, no Grace você chegou a ser... ir muito longe também, né? Eu fiquei no F6, nos F6. dois jogos eu fiquei no f E no TW foi. Sertão também foi F6, uhum. né? E, assim, é, eu lembro que, que eu gostava de, fala, de falar com você. você, você era, desde sempre, eu sempre te achei um jogador social mais estratégico. É, você se considera assim também ou não? Eu acho que nesse primeiro momento eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu fui <risos> conversando com as pessoas e eu lembro que na minha inscrição do, do sertão eu falei que eu queria ser um hobby sertanejo. não deu muito certo. Porque eu sou emocional demais, assim, eu me apego às pessoas, é muito difícil voltar, é muito difícil eliminar. Só que eu já tenho uma certa carreirinha nos jogos, e com o tempo sempre pancada, com a eliminação, com pós, você vai se acostumando. Então, acho que em determinado momento, acho que em 2020, no, no All na assim, em Holanda, eu virei a chavinha para virar um pouco mais estratégico, e não só social, porque físico não é comigo. Então... <risos> Eu, eu me considerava 100% social. Para mim, social ainda é o mais importante, mas eu consigo hoje em dia aliar a estratégia também. E para falar por que foi um erro te eliminar, porque você é um bom aliado e tudo mais, eu poderia falar também, né? Poderia chamar várias e várias pessoas, mas eu resolvi chamar o Davi, Davi Teixeira. Ah, meu Deus. E ele escreveu um texto: Lessa, o que falar de você, meu amigo? A pessoa mais doce com quem eu já tive o prazer de jogar no mundo dos jogos. Nas únicas duas vezes que eu joguei um jogo virtual, eu tive a honra de ter como aliado essa pessoa tão incrível quanto Marcelo. Uma pessoa leal, confiável, divertida, enfim. Acho que não tem como não falar da minha trajetória em Sertão e Holanda, um abraço ao TW, sem falar de você, meu amigo, pois você sempre apoiou, sempre me apoiou e vice-versa. Mesmo quando a gente foi para todos os CTs ou quando ficamos em maioria, para logo depois virarmos alvo e voltar a ser maioria de novo. Vejo que com a eliminação do Lessa, vocês perdem uma pessoa leal, confiável, super parceira e até mesmo um escudo incrível. Porque eu nunca vi uma pessoa atrair tanto alvo para si com tanta facilidade. <risos> Enfim, parabéns, Lessa, pelo seu jogo. Você me orgulhou muito e você sabe que pode contar sempre comigo, porque você é mais que um aliado. Você é um amigo para a vida toda. Tamo juntos. VDC sempre. Não sei o que é VDC. <risos> ele sempre você... fala, vai dar certo. Vai dar certo. Quando, quando eu estava surtando, ele falava, vai dar certo, Lessa, calma. Você achou Davi Teixeira. E aí, ah, comentários? O Davi é, eu sempre falo que o Davi para mim é uma das melhores pessoas que eu conheço no mundo dos jogos. vocês não vão jogar com uma pessoa que seja tão tranquila, então, sabe justa, tão paciente, tão gente boa. O Davi, ele não fofoca, ele não se incomoda com críticas dos outros, ele tá lá para fazer o jogo dele. Ele é um dos melhores aliados que eu já tive na toca a gente jogou juntos duas vezes. E a gente brinca porque em Sertão eu não sabia muito o que estava acontecendo e ele meio que me guiou. E aí é, eu falo que ele ganharia de mim em Sertão e eu ganharia dele ao longo, porque ele fala que ele sempre bate, né? Você tem que perceber que a ameaça você é. Ele sempre me deu esse sentido quando eu, às vezes, não percebia. É, então ele sempre conseguiu enxergar esse jogador em mim, antes mesmo que eu conseguisse enxergar. Então não tenho nem o que falar de Davi. Assim. Foi a primeira pessoa do Mundo Jogos que eu conheci exemplo, é, pessoalmente. Ele é, ele é também da, da Baiana ou não? Ele é cearense. Cearense, né? Eu ia falar, ele também é nordestino, que eu sabia, porque Sertão foi, foi focado em no, no nordestino. Eu fui convidada a jogar Sertão, mas eu já estava inscrita no BBU. Aí eu neguei. Foi a Gabi, inclusive, que me chamou. Mas, Apareceu enfim, depois. É, aí, a gente, inclusive, a gente só se cruzou em um jogo, né, amigo? Foi. Sim, foi, né? E acho que também não vai cruzar mais, porque eu, eu, por exemplo, estou aposentada, e os jogos que eu joguei, tu, tu também já jogou em outras temporadas, enfim. É. Não, enfim. É, Lessa, me fala então, é, você se considera uma pessoa que, se você agarra a mão da pessoa, você vai até o final com ela, ou você aprendeu a soltar um pouco a mão e deixar a pessoa se, afun, se a pessoa está se afundando? Eu acho que um nem outro, assim, eu eu me apego, eu me tento me apegar verdadeiramente, confiar 100% em poucas pessoas para que não haja tanto decepção da minha parte como da outra pessoa, sabe? Eu, eu costumo ter uma ou duas pessoas que eu vou o jogo todo inteiramente leal, é, mas eu acho que eu, eu eu criei uma relação tão boa com meus F2 em jogo que a gente, tipo, tinha um trato, Tipo, pode me eliminar se for para ganhar O Davi mesmo, ele sempre fala Que quando a gente, se a gente chegasse no F5 F4 De Holanda, ele me eliminaria Então é, eu, eu gosto de criar essa relação com as pessoas Sabe? E tento ao mesmo tempo Ter um social bom, porque eu acho muito importante para chegar na final, ter um social e ter os votos Mas não me apegar 100% das pessoas porque dói quando elimina Eu sofro muito pra eliminar alguém Meu Deus! Eu, eu, também. eu, eu também, eu te entendo completamente Porque eu, não, eu acho que por exemplo, teve um jogo, Ilha de Páscoa, que a pessoa que eu mais gostava... Eu sabia que ela ia sair, mas eu fiquei muito mal, muito mal mesmo. E eu não uhum. consegui, não consegui votar. Até no, no próprio SB, assim, eu não consigo votar numa pessoa. ai ah, mas você precisa votar. Só se ela pedir autorização para mim e falar, volta, volta, volta, que aí eu, eu acabo fazendo. Então... Eu, eu sinto também muita dor em eliminar muitas pessoa, mas enfim. Então, você, mas, é, você acha que, que no VD... An antes de entrar no fato da eliminação, o que, que te levou a se inscrever no VD? Nessa temporada de novatos, você disse que já tem, tinha tentado em Amazonas. Tentou em uma, algumas outras ou não? Eu não lembro se eu tentei em Romênia ou Serra Leoa. E fui barrado também. <risos> mas aí, é porque quando eu entrei, eu só conheci o SB e o VD. E depois o TW, então eu coloquei na minha cabeça que eu ia jogar os três, em algum momento. E aí como o, o VD foi o primeiro que eu me inscrevi, é, eu pensei que seria bom, talvez, terminar aqui. Eu não sei, né, eu pretendo estar aposentado depois desse jogo. A gente nunca sabe, né, porque sempre, a gente sempre fala, mas volta, mas é, eu acho que eu estou em outra fase da vida, estou bastante ocupado, como você falou, então eu achei que... Eu já recebi alguns convites, inclusive, no, no, nos últimos tempos, mas nunca pude aceitar porque eu sempre estava numa rotina muito pesada. Só é, que agora, eu como... que sei, né? Porque, <risos> como... olha, gente, no ZG, o convite para o Lessa foi na temporada 1, 2, 3, a 4 a gente não convidou porque ele estava no tetal. Mas, enfim, e ele sempre, não, não posso, não, não dá, não, enfim, né? É porque eu, eu, eu tive que jogar em momentos muito pontuais, assim. E aí, é, como eu precisei, né, como eu, na verdade eu passei no mestrado, já estava mais estável, aí eu resolvi tentar o VD, que eu pensei, bom, agora dá, e, fui, e fui. foi, foi, <risos> foi E você gostou de jogar, o que, o que que você chegou na merda, já, já, é, eu sei que todo, toda pessoa que entra no jogo tem o um objetivo de vencer, né, uhum. mas assim, você se sente orgulhoso do jogo que você fez, você acha que mud... mudaria alguma coisa? Você tem algum arrependimento? A gente sempre tem uma coisa ou outra para mudar, né? Inclusive, além do que a gente pensou dos bastidores, fofoca, eu, te... uhum. eu tenho outro arrependimento, que eu não posso dizer o que é, porque ele impacta no jogo, de algo que eu não uhum. fiz. Mas eu estou muito tranquilo, assim. É, eu até conversei com algumas pessoas que eu usei de confeccionário também, que ontem eu estava muito tranquilo. Claro que eu não quero perder, né? Claro que a gente entra para ganhar. É, eu faço pequenas metas né no CFB sobreviver primeiro swap, tentar chegar na média e F5 mas não deu mas vai é muito tranquilo assim eu lembro muito de Holanda que eu eu, tinha, eu tava jogando muito agressivamente foi muito cansativo para mim eu saí chorei muito é, hum. até no detalhe que foi um jogo bastante complicado para mim eu senti mesmo que eu sabia que eu não tinha chance de ganhar e eu sinto que eu poderia ter chance de ganhar no BD mas ontem eu tava muito tranquilo muito calmo acho que depois de um tempo também você consegue Ver que você já fez tudo que tinha para fazer, você sente orgulho. Eu, eu, eu jogava muito querendo me provar, mas depois de um tempo eu falei: eu não preciso me provar, eu já fiz tudo é. que eu tinha que fazer, e é isso. Entreguei o meu melhor, mas não foi <risos> suficiente. Eu, particularmente, eu te acho um jogador incrível, assim, sabe? É Porque, para mim, eu te admiro muito, porque, é, apesar de você dizer que é, você é muito emocional, eu acho que você é. Não é aquele emocional que, que surta, que, que dá os chiliques, que não sei o quê. Eu sou uma emocional italiana que surta, chilica, etc. <risos> você, eu acho que é muito contido. Não sei se é, é... Não é frio a palavra, porque eu não te acho frio, mas assim, é um... É um talvez você surte com as pessoas certas, você sabe... Que com quem se aliar, as pessoas certas, você sabe que é desabafar com as pessoas certas, então eu te vejo muito compenetrado, pronto, é essa palavra, compenetrado, é. você é uma pessoa que quando se dedica a alguma coisa, você se dedica com, com penetração, e, e, com penetração é horrível essa palavra, <risos> eu entendi, eu entendi, eu mas enfim, e, e, eu, eu, particularmente, é, tanto, em qualquer jogo que você entre, e tomara que você entre em outros jogos também, porque eu te acho um jogador incrível, é... eu torço para você. Eu sempre que te coloco em, em top 5, que tenha, e etc., porque para mim você é um jogador maravilhoso. Se eu fosse dizer que eu, eu te acho... ai ah, tá aí, pronto. Eu, eu te acho que você é como se fosse aquele jogador muito gostável, que a pessoa gosta de assistir. Que, que mesmo que não vença, ganha fãs e etc. É tipo a Siri, pronto. Então, <risos> Eu morro com a comparação é assim. dessa imagina. Mas, você... assim. ah, mas eu acho que você assim, é extremamente gostável, é, tem um social boom, é, tem algumas estratégias boas também, entendeu? Mas algumas vezes é, tem falhas, mas ah, normal. Eu acho também tem. que você... Todo mundo tem, e eu eu concordo com você que você não precisa provar nada a ninguém, até porque você é um, um jogador incrível. De todos Já. os jogos que você jogou, qual é aquele que você diz: "Poxa, foi o meu jogo, esse jogo eu me superei, esse jogo eu, eu fui, eu gostei do meu jogo assim, eu queria é, emoldurá-lo"? Qual foi? Eu queria citar dois, mas bem rapidamente. Primeiro a Holanda, porque eu acho que foi minha virada de chave eu entrei como coelho, né, que são subestimados, que eram as pessoas que estavam sempre em melhoria, e realmente faz parte de, de como eu jogava. Só que eu comecei a jogar agressivamente, eu vi que ali realmente eu poderia dar lugar também ao estratégico, não só social, não só... É, eu, eu agradeço pelo que você falou, mas não só de ser a pessoa gostava mas que é descartável no final, sabe? De ser um aliado que está ali mesmo, atrás de estratégia, atrás de ser capitão do meu destino. Eu até brinco que foi a virada do Marcelo para o Lessa, assim... E eu acho que o segundo jogo foi o Jogo dos Jogos, porque ah, é, é, o Jogo dos Jogos é um, um jogo que foi um piloto feito no WhatsApp, por ah, Samuel, Clay, e né, Jana? Sim, sim, lembro E depois ele virou o Facebook com o Hugo. Sim, eu, eu lembro desse Jogo dos Jogos. Você, mas você jogou a temporada do WhatsApp ou a temporada do, do Facebook? Foi eu joguei a temporada no WhatsApp, do WhatsApp, aí eles chamaram três pessoas para voltar como capitães no no, no no Facebook. Facebook e você foi uma delas uhum. eu cheguei na final nesse jogo não ganhei mas cheguei na final gente, e eu, eu considero eu me recordo mas foi um jogo muito rápido não foi eu, eu lembro desse dias. jogo por... inclusive se quiser repetir gente porque eu lembro que foi um jogo muito rápido e eu, e eu lembro que tipo a prova foi um dia você tinha uma prova eliminação prova eliminação não foi é, é assim Uhum. É um jogo muito bacana assim, porque eles homenageiam até o próprio mundo dos jogos, né? Porque uhum. são várias etapas diferentes. Eu considero o meu um dos melhores jogos porque eu cheguei na final e eu e foi difícil. Eu tava passando com muito problemas pessoais mas assim a, a, o povo da moderação até falou que não esperava que eu fosse tão agressivo do início ao fim, que eu, eu me superei muito mais do que eles esperavam de mim. Então eu fiquei muito feliz assim. Eu acho que foram os meus dois primeiros os dois jogos que eu mais me orgulho. Ai, que ótimo. Mas ó, eu queria fazer uma correção. Eu não te acho que ele gostava de descartável. Eu, acho, eu te é, achei gostável eu que, chega, que se chegasse a final ganharia. Entendeu? É, por isso que eu te comparei, a, inclusive, a Ciúr. É, você acha que. E, com relação ao encontrão? Eu sei que você hum. vai. Você tá estar ansioso, eu sei que você não é seu debut de conhecer pessoas dos jogos, porque você já conhece algumas, conhece, por exemplo, o Ítalo, conhece o Davi, mas eu acho que é debut conhecer muita gente, né? Que você só fala por, por por exemplo, o pessoal mesmo da Landcast, né? O pessoal do Pitadas, que eu acho que você, você também não conhece pessoalmente, Isso. eu, né? <risos> sim. sim. E, e como, é, como é que você está se sentindo? Qual é a expectativa com um o Encontrão? Ah, eu estou ansioso. Eu estou ansioso e nervoso. Porque tem esse, essa questão da timidez, ainda né? mais muita gente. Talvez no começo dê uma, um choque assim, mas eu estou ansioso, sim. Eu já fiz vários planos, eu estou ansioso para ver pessoas. Porque eu acho engraçado que a gente tem uma conexão com pessoas né que a gente não esperava. Você acaba conversando todo dia, mesmo se você conhecer fisicamente. Então, Vontade de apertar, de abraçar as pessoas, sabe? Olha, eu espero que essa pessoa, essas pessoas eu esteja incluída Porque eu pretendo tá. abraçar tá. <risos> Não E com... Mas referente também ao, aos jogos no geral é, Tem alguma coisa no teu jogo Que você é, faz é, em todos os jogos é, Que você que é uma característica sua você, Por exemplo... Você falou que no Sertão foi um, no SB foi foi outro, porque eu não conhecia tanto, foi a virada de chave, foi na, em Holanda, mas tem alguma coisa que em todos os jogos você faz igual e ou dá certo ou não dá certo? Eu acho que é manter o social mesmo. Eu tento fortalecer em cada jogo que eu vou. Não dá muito certo, né, porque a vida lá de fora cobra, cada um está num momento diferente, mas eu tento muito ser social. Até porque eu, como júri, é isso que eu é um dos pilares que eu mais cobro, assim Porque para mim não adianta ser estratégico Foda em estratégias E não ter uma relação boa com o júri Então, então, você, não... então você, como um júri Você foca naquelas pessoas que tem Além de fazer estratégias estratégias Ué, subiu? Voltou Estratégias estratégias Você também quer aquela pessoa Que tenha tido um bom relacionamento Por Sim. exemplo, a... a, a... Com, tanto com o júri, que tem um bom manejo de júri, quanto Sim. fora. Ai, Sim. Entendi. Então vamos à parte final, que é o bate-bola rápido, que eu vou fazendo algumas perguntas para você, e aliás, falando pequenas palavras, pequenas frases, e você responde também com palavras que vier na cabeça de, de início. Certo. certo. Certo? Uma tradição. Ai, meu Deus. Eu vou voltar a ser regionalista, tá? Eu, eu, eu gosto muito das festas aqui, eu sou muito de datas comemorativas, eu fui criado assim, então é sempre comemorar muito Natal, comemorar muito meu aniversário, e puxando para aqui, né, o São João, o Carnaval, então eu, sou, eu tenho muito essa tradição de comemorar datas. Ah, eu também sou muito, muito, muito tradicionalista. Nosso meu aniversário é aquela... a data. Tá? O evento. O evento. <risos> para ah, minha é. semana comemorativa, né? Antigamente começava dia 23, hoje em dia começa dia 24, porque dia 23 tem certas pessoas que fazem aniversário, né? <risos> não, não pode dividir também, porque cada não um pode, tem o seu. Não pode. É, um lugar? Eu acho que minha cidade, talvez. Como é o nome dela mesmo? Conceição Dormida. É, eu você? acho que hoje em dia eu sou feliz, morar em Salvador, mas... Sabe aquele, aquilo de não esquecer as raízes de estar com a família, meus amigos, então é, eu, eu amo morar aqui, mas eu sou muito grata também na cidade. Então. Pretende voltar a morar lá alguma, algum dia ou não? Não sei. Eu acho que aqui talvez eu tenha mais oportunidade de emprego, de crescimento, mas eu não posso dizer nunca também. Entendi. Um sabor. Eu gosto de doce. Ó, oh, eu não tô falando de doce, mas eu gosto muito de doce. Eu gosto de comida, na verdade, mas eu gosto muito de doce. Então até tá que virou nutricionista, né, amigo? Pois é. Um, um sonho que você quer realizar? Pode ser próximo, pode ser longo, daqui a algum tempo? Eu acho que... Clichezão, mas o meu maior sonho atualmente é ter estabilidade financeira, estabilidade emocional. Nesse país caótico que a gente vive, eu acho que é o meu maior sonho, assim. Porque aí, e, tendo isso, a gente consegue realizar outros sonhos. Verdade. Um ex-BBB. Ai, ah, meu Deus, eu gosto, eu, eu, sou, eu gosto muito da Thelma. Eu posso citar vários aqui, meu Deus, se você me colocou. Eu sou libriã, tá? Eu não sei escolher. Mas, Dá, eu top acho... top 3 BBB, pronto. Vou abrir a tá. sua eu vou colocar três pessoas que representam, acho que o que, que, que eu acredito, que são Thelma, o Gil, que eu torci muito, porque eu acho que ele viveu o Big Brother como um fã, deve viver, e a Elis, porque tem uma pitadinha de caos ali, que Ai, é bom Ai, eu de amo assistir. Elis, né, Ara? Amo, amo Elis. Gente Também. do céu, eu achava ela ótima, tá ótima fofoqueira e tudo Linda. mais. Lenda. Lenda, lendíssima. É, mundo dos Jogos. É, eu queria falar um pouquinho mais de uma frase, porque eu vejo muita gente às vezes criticando, dizendo que é tóxico, que é muita coisa Eu acho que o mundo dos jogos, assim como qualquer outro lugar da nossa vida Tem gente legal, tem gente não tão legal, tem situações legais, tem situações não tão legais Eu acho que cabe a gente filtrar E como eu falei, é muito surreal isso de você querer muito abraçar as pessoas que você conhece Então, com certeza, as conexões Eu, eu diria que as conexões de amizade que eu acho que são pra vida É você mesmo que fez uma conexão pra vida Então... Ah. É isso é que... que eu levo. Verdade. As conexões são as melhores coisas no do mundo dos jogos, né? Tem, tem. É como qualquer sociedade. Tem os seus pontos é, não tão legais, mas os pontos legais eu acho que superam. Eu sou apaixonada. Sim, sim. Survival VD? Ah, foi uma experiência boa. Acho que foi a conclusão de um ciclo. Acho que eu entreguei o que eu pude entregar. E eu estou feliz. Ai, que bom que você está feliz. Ah, eu fiquei muito feliz com essa entrevista, Lessa. Muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo. Muito obrigada por você ser essa pessoa incrível. Eu sou fã sua, você sabe disso há muito tempo. É, não nego, não escondo para ninguém que eu... Você é um dos melhores jogadores do mundo de jogos, uma das pessoas Ai, que eu mais Deus admiro. Enfim, e uma pessoa extremamente gostável, amorosa e humana. Eu acho que, que é, amoroso e humano são as palavras que mais te definem. Muito obrigada mesmo. Se você quiser dar um, um recadinho para as pessoas que torceram para você. Eu queria que a entrevista fosse um pouco mais tarde, né? mas eu também adorei a entrevista, foi ótima. É, <risos> acho que eu pude falar e me expressar para quem não me conhece. Quem já me conhece torceu por mim. Eu fiquei surpresa que eu fui um dos mais acho que escolhidos no top 5. Então, eu peço desculpa se eu decepcionei alguém, mas não, eu saio é muito feliz e eu espero que quem não me conheceu, até no jogo, que meu privado está sempre aberto para conhecer pessoas. Gente, vamos conversar com ele, que ele é maravilhoso. Ele conversa de tudo com você. Um beijo grande. Beijo. E até a próxima, gente, que eu não sei também quem vai ser o eliminado. Mais uma entrevista que eu não faço até quem é um o próximo. Tchau, tchau. Tchau.